Então, a gente vai começar com o trabalho, né? Lembra? Trabalho de produção visual do Eduardo Não, a gente, tem que escolher alguém São vários takes de 10 segundos, era ideia, lembra? Pô, dá para prestar atenção aqui que a gente vai fazer essa merda desse trabalho Fala, Gabriel Não, gente Vamos fazer o trabalho aqui do professor Eduardo sobre antropologia da SEM Antropologia oh, visual, precisão. né? É porque essa matéria não existe. Antropologia visual. <risos> Ué, é só antropologia, a gente tem é. uma que... só isso aqui e aí... Trabalho de produção, tem, visual, vamos lá, é do do Eduardo. Aqui, Vem, vamos Bora fazer isso, galera. A gente tem que gente pegar uma pegar pessoa logo, já tá atrasado. Cara, vamos pro... pegar o professor Sandro? Sandro, é, cara, logo é, Sandro. Vai ser um mesmo. Ah, gente, é. Vamos lá, vamos escolher é. o professor. Uai, que tal tá o Sandro, o Sandro velho. velho? O Sandro é uma boa. Mas professor, escolhei, professor, que coisa sem assim, graça, não? Eu não, mas de é o que mais não. tem aqui na faculdade, é. né? Sei lá, a gente, pode pensar numa trilha pro trabalho, né? Podia mesmo, mais legal. Uma trilha sertaneja é Gente, legal. não nossa. tem nada a ver trabalho com trilha, com trilha, oh. velho, é antropologia mas, visual. Gente, nossa, eu ia ficar super... Mas quem? Que é Viaja que não, que gente, que vamos que fazer que esse é trabalho, a gente precisa de um professor, não de uma trilha. Ah, você tem o roteiro, pelo menos? Quer ser um Ah, eu tentei, né? Mas não deu tempo, Você pra gente seu roteiro. É, você nem tem roteiro, você fica aí, ah, vou mandar. vocês estão ajudando? Estamos, arrumando a trilha. Ah, a trilha, vocês querem tocar e ficar aí à toa? Lógico que não. A gente tá esperando você arrumar o roteiro e a gente vai encaixar a nossa trilha. Precisa arranjar alguém, gente. Quem faz isso? Não, os professores não dão, cara. Eu não quero saber de vida de professor. Sei lá. Não, mas é muito mais fácil. Tipo, a gente chega ali e pede pro Sandro ele só fala abobrinho, Sandro, velho. Não, trem de pra ser não dar certo não, tem ser alguém eu... mais interessante. É, alguém com a vida mais legal. Mais legal que o Sandro? É. é, pode ser a minha vida, minha vida é legal, né? Aí é. Eu faço a trilha e minha vida. É. E tocando o dia todo, né? Eu vou cantar é. junto. É, a... a Diana canta. Gente, pare de querer ficar Jack tocando, e... arranja desculpa. E o Gabriel enche o saco da gente. Cara, não, é. É um videoclip. É o que eu sei fazer, tipo, né? mas... <risos> Mas não é um videoclipe Ah, mas, mas... Nossa, a gente podia um documentário tipo videoclipe Nossa, eu, tá eu aí sou aí. uma gênia Ah, não, é cara, super gênio Nossa, cala a boca. Então dá alguma ideia já. Não, gente, bora com esse trabalho, eu quero aprender alguma coisa aqui Não quero ficar vagabundando que nem vocês não Então fala alguma coisa, tá? Ué, vamos seguir o roteiro, escreve o roteiro pra isso, que não roteiro? foi? Tá na tá sua um mão, roteiro. velho Ah, é, presta é, atenção! Eu não tô Gente, mais ou menos ah, 10 sei. segundos. 10 ah, segundos cada 10 safes de 10 segundos? É, é, por aí. Ah, então vamos dizer que vocês. Eu tô falando que não vai dar certo. Você nem leu direito, como é que você tá falando que não, não dá certo? não dá pra entender o que, que você tá fazendo aqui. Ah, então faz o roteiro para, sozinho, que grava que sozinho. Gabriel pro Bruno. Ah, sério. Eu nem gosto Ah, vocês parem de reclamar, gente. Eu sou com mais 6. Seis, seis põe dar da maior aí bora. Ah, não, viu? Nossa. Não, mim, não vou repetir não o grupo de vocês nunca mais. Então, fica aí dançando, cantando. Ah, muito bom. Eu vou mais aprender mais, a gravar. Mas é. Não, mas. Oh, foi, que, que roteiro. Você vai achar pra fazer eu isso? Oh, peraí, ah, foi qualquer foi aí, um, mundo, qualquer interessante. Tem um roteiro. Tem nada a ver, mas você viu que vai ter show do Gustavo Lima? Ah, não, velho. Ah, de, de novo. Mas eu vou. Eu vou também. Ele você é vai tocar o Ai. Eu, eu tenho que ver as condições. Ah, não. Pelo amor de Deus, Deus, Deus, Deus, gente. Não, não ninguém quer fazer esse trabalho mesmo, né? Você tá me ouvindo? Gente, vamos focar aqui. Né? Vamos tá na hora já. Vindo, tá? Não, Lima? Ah, é muito mais massa. A coisa é, a gente faz a boa coisa. E olha é o Jorge. I'm train Não, não lembrava I'm A, a, a, a nota. Ah, tá Esse não é comigo não Santana, ela foi um dia pro show dele de vestido de bolo, que era no aniversário dele Vamos pegar a tia lá do pão de queijo pra fazer, fazer um, Não é Jorge. qualquer pessoa? Não é, Ô, Jorge. Não, é mesmo Jorge Ei Jorge! Jorge! Chega mais, vem cá! Meu nome é Roberta. Oi, eu sou a Diana. Oi, eu sou a Jaque. Então, a gente vai fazer um trabalho pro professor Eduardo de Antropologia. Não, você não, não sabe fazer não. Toma aqui a câmera. Ah, Deixa eu gravar estranho. Você é um dá cara, conta de cara. gravar? Claro. Enfim, esse é o trabalho do professor Eduardo de Antropologia Visual, que é um documentário. E a gente tem que gravar o dia a dia de uma pessoa. A gente escolheu o Jorge Lucas, que é o faxineiro aqui da UIG. E a gente tem que gravar ele durante 8 horas de um dia E vão ser takes de 10 segundos Pra contar a vida dele Eu sou muito ruim nisso, daqui Ah, eu volto a gravar vocês Então, a gente escolheu o Jorge Lucas Por quê mesmo? Não sei, eu vou fazer só a trilha do documentário Trilha? Ah, mas esse é muito lindo o documentário Porque tem um romance Que romance o que é? Porque o Jorge Lucas é massa mesmo Ele, é, ele, é, ele vai ajudar na composição da minha nota é, só pensa em nota, né? Ah, o romance é muito não gente, a gente escolheu ele porque ele é. Sei lá, ele é até bonitinho. Ah, não quer a gente ver no um documentário. Acho que é mais ou menos isso. Nossa, Nardi se o mano. Claro que não, eu sou, sei lá. Não, gente, vamos lá, lembra? Trabalho, voltando aqui? Então, a gente escolheu o Jorge Lucas mesmo porque. É uma pessoa é diferente. Ele é uma pessoa diferente e a e gente... estranho. Porque a gente é curioso, né? A gente quer saber mais sobre a vida dele. É, tá todo não mundo pegando fechado. os professores e tal, a gente quis pegar uma coisa diferente. É isso aí. Jorge Lucas topou, então... Então, vamos lá, gente. Aproveita o trabalho. Olá, eu sou a Roberta. Oi, eu sou a Diana. Oi, eu sou a Diana. Então, a gente tá fazendo um trabalho de antropologia do professor Eduardo. E Não, é, você não cá. sabe fazer não. Vem cá, segura essa câmera. Ai, saco. Fazer tudo nesse trem. Bom, esse é o nosso documentário de antropologia visual, do pro professor Eduardo. E a gente tem que pegar, contar o dia a dia de uma pessoa. E nós escolhemos o Jorge Lucas, que é o que aqui da UIG, E tem que contar, seguir ele durante oito horas num dia. E pegar vários takes de 10 segundos. Ah... Não, muito ruim. Daqui, volta lá. É, aqui atrás da câmera. então, a gente escolheu o Jorge Lucas porque... Sei lá. Ah, eu não sei, na verdade. Eu vou fazer só a trilha do documentário. Ah, o documentário vai ser muito... Isso é muito massa que a gente vai ficar sabendo da vida dele. <risos> é, a gente é, porque, a gente é curioso. Gente, volta isso. pro trabalho, lembra? Ah, é. Trabalho. Então... Por que, que a gente escolheu ele? É, a gente escolheu o Jorge Lucas. Todo mundo tava pegando professor, Jorge Lucas é bonitinho e tal. Eu nunca a gente fez um documentário. Nossa, larga de ser preconceituosa. Gente, claro vamos resumir esse trem aqui. A gente pegou ele porque é diferente tudo e a gente vai ganhar nota. É. Ok. Nossa, aí, é o saco. Nossa. Nossa, Nossa, vou fazer isso. Olha aí, Jorge. Jorge. Vitor? Choleu. Câmera foi. Beleza. Espera aí, vai valer? Valeu. Tá todo muito socado. Oi. Oi. Deixa eu voltar aqui. É, quer fazer mais uma? É porque tá todo muito socado. É. Vai. As três, valeu. Jorge! Jorge! Jorge! Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Ah, Faz o seguinte: grava o seu dia que vem Não, peraí, peraí. Que... Pera, pera, vai. Não, eu vou gravar com o meu, com o meu tá bom. Jorge, tá. eu, eu tô precisando de nota. Por favor, por favor. Não vai dar, não vai dar, Diana. Não, você tem com que começar lugar. hoje, tá? Você é muito legal, A vida super divertida, por favor. Grava. Gabriel, posso gravar o depoimento? Não, vai, vamos lá, dá uma força pra gente. Vamos lá, você não é tá fazendo nada, vamos lá. Eu pressa, gente, desculpa. Mas você volta? Você vai voltar? Volto mais tarde, tá? Ah, passou 10 segundos. Jorge! Jorge, diz a gente fazer um trabalho? É, vai dar um dia de tudo com ah, Vamos lá, Jorge, rapidinho. Não vai dar. É rapidão, gente. Só só é você não tá fazendo nada. Vamos lá, Jorge. Não, não precisa, não. O meu tem qualidade melhor, mas. Ah, você vai fazer um documentário. Vamos lá, vamos lá. começa hoje. Vamos gravar o depoimento. Não, vai, rapidão. Rapidinho, o depoimento, cara. Não, moço, mas você volta. Não, ah, eu volto mais tarde, beleza? Ah, beleza então. Ah, droga, ele passou 10 segundos. Shna. Shna. Tem que falar nós dois, cada um fala uma parte pra saber saber que nós dois falando. Então. Gabriel, tá ficando tarde. Gabriel, tá ficando tarde. Nossa mesmo, a gente tem que fazer outra gravação ainda. Não, termina essas duas aí que a gente vai lá. Tchau. Falou. Nossa, Gabriel, a gente tem que gravar outra série. Nossa, é verdade, já tá na hora de ir. Não, gente, falou, termina essas duas. Falou, falou, falou. Tchau. Nossa, Gabriel, a gente tem que gravar a série. Nossa é mesmo, não, gente, termina essas duas aí, a gente tem que ir. Falou, falou. Tchau. Olha o Jorge, gente, olha o Jorge, você tá aí, peraí. A gente tem que hum. pegar logo o depoimento do Jorge. Ai, gente, olha o Jorge, olha o Jorge. Galera, a gente precisa pegar o depoimento. Olha o Jorge, olha o Jorge, peraí, você tá aí. Ei, Jorge! Não, não, para, para, moço, tô brincando, velho. Ah. Oh, violência, hein? Ih, Jorge. Violência. Oh, Ô, vamos gravar o depoimento. Bora gravar o depoimento aqui? Agora? É, rapidão. Deixa eu... Coloca o microfone aqui pra uma... Deixa eu tirar o fone aqui. Tira aí. É rapidão. Oh, vocês viram lá a carina mano? Ó boa, hein? Ah, não, não, é não mas eu prefiro minha menina, muito mais. Tá hum, menina? É? Ah, eu conheci numa festa, sabe? Só que eu queria ficar mais com a amiga dela. Ah, eu pra testar muito muito muito. Sim. Fica normal, não, não, não, não normal, normal, normal. Ih, Caio, eu, é, não, é, eu conheci direito. ela numa festa, sabe? É, já. Só que eu queria ficar com a amiga dela, só que não deu muito certo. Né? Hum. Peraí, que me escolheu que eu tô falando. Não, não, peraí, vai falando aí, só pra testar. Aí. É ela! Ah, pô. Cara, gente, você pegou o depoimento do Jorge agora. Pô, o Jorge, ele, já ele levou vou citar peraí. E aí, Jorge? Não, não, não, moço, tô brincadeira, peraí, ó. Volta aqui, cara, tava tá com a sua cara. Nossa, que doido. Gente. E aí, Jorge, vamos gravar um documento aí? Cara, nossa, eu tô muito ocupado. Não, você tá, não tá fazendo bigando, nada, Jorge, bigando, grava bigando. agora. Pinta, o que você ah, quer bigando. que é estranho aí? Não, isso aqui, ó. É só o um microfone. Um na mensagem, te peraí, deixa eu tirar o fone aqui. Vamos. Vocês viram lá no Twitter, aquelas fotos lá da cara da artigo, no gata, né, ah, mas tá minha filha é muito Vai falando aí que eu tô testando, é hum. que a namorada é? Assim, cara? Ah. Não, não precisa não, não precisa não, não puxa não cuidado ah. hum. que menina, é que assim, a balada de aqui sabe? Eu queria ficar com a, com a amiga dela só que não sei lá, não deu muito certo. Peguei é a hum. Tô estou poderendo peguei. <laughs> <Pegador, laughs> <hein>? Garanhão. <God dang laughs> <out. laughs> Ei, Jorjão! Meu bateria tá acabando. Peraí que eu vou pegar outro na mochila. É isso, olha <risos> uma merda Tá Eu, Eu sei. Mas tá ouvindo, tá, então... <risos> tá tudo sem foco. Ô, Jorge! Cheguei! Cheguei! De novo ele fez, ele é. Ele sobe, ele nunca tá aqui na dificuldade. Pois é. A gente espera ele chegar, vamos esperar ele aqui na entrada e quando ele chegar a gente. Vai lá gente ele no fundo, sair. gente. Vamos lá. O Jorge. Jorge, vai ver. Jorge, Não, Jorge, rapidão, vai lá. Então, nome uma... idade, vai, vai nome completo e é, idade. Meu nome é Jorge Lucas, tenho 19, talvez 20 anos e é só isso, né? Não, não, de onde você é? É, Tocantins, Tocantins, Talvez Goiás, sei lá. E Ei, quem que é Jorge Lucas, cara? Ué, Jorge Lucas, você não conhece, cara. Todo mundo conhece Jorge Lucas, gente. Ah. Quem, velho? Eu, pô. Tchau. É, depois a gente conversa. Pera cara. aí, Jorge. Uhum. Vai dar nome. Ah. Ah. Ah, gente olha ali. Vamos lá, vamos lá. Vem, depoimento, Jorge. Vai lá rapidão. É rapidão, é só o começo do depoimento. Vai, vai, seu nome completo é e é idade. Fala, vá. É, meu nome é Jorge Lucas, tenho 19, 20 anos e de onde país, você é, cara? É, Tocantins, talvez Goiás, é. Vamos Bem... logo, eu tô com pressa. Gente. Quem que é Jorge Lucas, cara? Ué, você... ninguém conhece Jorge Lucas, gente. Como assim? Todo mundo conhece Jorge Lucas? Quem, velho? Né? Eu, né, cara? É... eu vou ter que ir. Depois a gente pera pera se... ali, não, não, não, pera aí, moço. Cara, esse dementão fica... Vamos pegar o carro e vamos matar eles. Vamos bora, bora, bora, bora. Vamos, vamos, é. vamos. vamos, vamos. Vai, rápido. Bora nele. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Rafael, já perdi ele. Agora vai vou atrás dele. Aqui, ó. Vai para onde para ouvir o que ele está falando. Tá. Ah. Eu acho que eu sei é um atalho. Vocês estão vendo ele? Não, cara. Ele foi. Nossa, ele não tá estando direito. Tá? Nada. Nada? Vamos, vamos. Nossa, Cadê gente? ele? Cadê ele? Não tô vendo. Alguém tá vendo? Ai, ah, a gente vai perder ele. Droga, vamos gente Olha ah. lá ele Vamos ter que dar a volta Cara, esse take é tá muito grande Isso é um cara... plano de sequência, cara oh, Eu sei Pega meu instrumento ali no fundo Cara, esse corte de 10 em 10 segundos não tá funcionando Não, filme, filme já aqui. Árvore, né? Yeah, yeah, yeah. Atrás a da árvore. Você vai sempre atrás. E aí, você vai uma coisa. Aí, olha aqui. Esse fica me. mexendo. Você não sabe, né? Você Vai mais. Vitor! Vitor! Vitor! Beleza, tá gravando isso. O que, que a gente tá fazendo aqui, cara? Calma, que eu conheço o atalho. Oh, ônibus, oh, ônibus, ônibus. Caraca, o ônibus. O ônibus, cara, o ônibus. Bora, vai, precisa fundo atrás dele. Ai, vai. Vai, bora. Aperta o ônibus. Bora, bora, bora. Nossa. Ah, deixa eu perder ele. Ali o ônibus tá vindo, tá vindo, pressão. Caramba, vamos, caça da frente. Dez segundos não tá funcionando, velho. Ah, tenho... Onde é que esse moleque tá indo, velho? Nossa, onde é que a gente vai parar? Boa Vai, será que ele vai encontrar a é Só pensa nisso, Jack. Pelo amor de Deus, ah. Vamos dar sequência pro nosso plano de fuga. Ó o clima de ação aqui. Nossa, meu sonho. Meu sonho quando eu era criança era falar... Pra... Siga aquele táxi agora, onde tá uma oh, bicicleta? Que Ai, tá afastando, gente, bora! Calma, calma, calma, mais Nossa, e nesse, nessa parada aqui não dá pra gostar nada, maior interferência, tem uma música. Nossa, que ótimo! Será que ele tá lá? É esse mesmo, tem certeza? Ah, que certeza, eu vi ele Não desceu, não, né? Não, o ônibus não parou ainda. Quer ser, eu espero que não, né? Gente, você tem que prestar atenção. tá dirigindo, né? Ah, eu tô ocupado gravando. Eu tô sozinha na filha de ação. Ah, Solta filho. esse violão aí e presta atenção, Diana. Ah, pensei que era pra fazer E a Roberta não, fica não, lendo esse livro, idiota aí. O que é isso aí? Poesia. Amém. Poesia é isso aqui, não, ó. Amém, Jaque. Maralina. Poesia é isso aqui, ó. Hum. Pegando seu cabelo. Pô, oh, fanqueiro? né? Você é certamente. Ah, tudo é na mesma coisa. Chá, chá, chá. Tudo na mesma voz. Ah, não, Eu você quero, também. Pô, oh, Roberto. Ó, vamos oh, parar aqui e esperar o ônibus passar. Ele não desceu. Certeza? Pelo menos ela tá Então, beleza, continua atrás dele. Vai, vai, vai, vai. Ah, não, isso é horrível. E o ponteiro marca sem O cara e tá dando cenas muito loucas. Abre e passa como um vulto. Bora, bora, bora. Agora o 30 tá esquentando. Tempo de viru. Cadê esse cara, velho? Nossa, nossa, nossa! Nossa, onde vai caindo! Eu quero que eu risque o meu nome da sua gente! Ah, meu Deus, de novo! Ainda tá lendo esse barulheira, Jacques? Ela tá lendo. Por que, Jacques? Tô cansado. Espinhagem frenética. Esponha dela, pelo amor de Deus, quem aguenta isso? Vai ver um filme, minha filha. Um de cinema. Nossa, olha esse desceu, bicho. Desceu, desceu. Desceu? Desceu, vi. frente o um é. ônibus. Ui, uh, mal de coro. Ele desceu um no outro, né? Vamos estacionar por lado. Era ele? Filma, filma, filma. filma. Onde Eu... ele tá indo, gente? Sei, não. Eu, Eu acho que ele vai atravessar o rio. Pega aí, Jaque, grava aí. Eu não alcanço. na ah, moral. Aí ele vai encontrar ela. Olha. Tô perdendo a frequência dele aqui. Tá cortando, eu não tô te ouvindo. alguma coisa? Ah não, ele tá conversando com alguém no telefone, não, peraí. Que... Tá onde? Tô tentando sinalizar. cartão, Quando que eu vou te entregar esse cartão? Eu já entrei. Já entreguei. Já entregou? Né? Não. É Tem gente que já entregou. É, já. é. Mas você fala que o caixa é essa agora e eu vou ter que. Você fala? Ah, não, tá. Porque ele pode é. falar que, que você está mexendo aí no celular. É. Aí eu falo. tô fazendo uma gravação com o pessoal lá da faculdade. É isso aí, você vai e responde. É Nossa, é mas é importante mesmo. mesmo. Tá. 30 segundos pra gravar. Ai ah, não, aí o 30 segundos é quando você começa a me gravar. Aí ah, é, então eu vou estar só filmando. Aqui. Então já você já pode começar na panorâmica. Já, já filmando. Eu já tô impaciente, esperando. Se embora, já me entregou. Então. Ele não tá filmando agora também, nem perde tempo aí. Certeza? Não, tá, tá não. Tem alguém filmando? Estava, eu achei que tava todo <risos> Ah, eu vou lá, peraí, que eu não dou conta Tá valendo? Vai acabar bateria do negócio Vai mesmo já tava cá Eu que ele tinha carregado ou pegou outro. Acho que não, porque ele falou que ele estava acabando. Esse é o celular deles, né? É. Posso ver? Nossa, a imagem dele é muito boa. Você tá gravando? É, então vai. Vamos fazer aquela foto aí. O que você tá gravando aí? É, uns alunos lá da faculdade do meu trabalho pediram para me gravar o dia a dia e tal, com documentário. Nossa, você é muito importante mesmo, hein? Ah, até que não, só. tô quase mesmo. mesmo. Tá, Nossa, achei o ponto perfeito da corrente. Você tem 30 segundos. É. O que que sabe a gente tomar? Uma cerveja, sei lá? É. Não vou tomar cerveja com você, eu nem gosto de cerveja. A gente pode comer uma pamonha, um empadão, sei lá, um pastel, alguma coisa. Escuta aqui. Você tá se fazendo de idiota ou você é idiota mesmo? Eu não vou sair com você. É Bora. Estranho que a gente não sair com você antes. Beleza. Vai? Tá. de casa. O quê? de cassete. Ué, tem, por Porque eu preciso assistir essa fita aqui, ó. É muito importante pra mim. A gente podia lá. E aí, o que é que tem nessa fita de tão importante? Tem a história do meu pai. Na verdade, não é bem meu pai, não sei se ele é meu pai, mas... é. Ele morreu, fez um vídeo e deixou essa fita para mim. Quer dizer que você é órfão? É, eu fui deixado num orfanato lá em Coprentim e não tem como ir pra casa. Rola a pra sua casa se tiver certeza? Ué, a gente pode ir lá pra casa. You I mean, uh...